Consegui a prova cabal de que o Ministério da Verdade, criado pelo governo Lula na Advocacia Geral da União, é para perseguir adversários políticos e não se importa com mentiras propagadas por membros do governo ou por gente de esquerda. Isso porque eu fiz uma representação contra o Lula né, no Ministério da Verdade, porque ele mentiu dizendo que houve um golpe de Estado e, aliás, disse isso por repetidas vezes, inclusive para gente de fora do país, dizendo que que houve um golpe de estado no Brasil. E isso é mentira Isto é absolutamente mentira Primeiro pelo rito constitucional Pelo texto da nossa constituição Que foi seguido Pelo processo que foi garantido Aliás, um processo que se houve alguma ilegalidade Foi uma ilegalidade em favor da condenada Que foi manter os seus direitos políticos A nossa constituição é muito clara Quando o presidente da república é cassado Assim como qualquer mandatário é cassado Ele perde seus direitos políticos Durante o um tempo de oito anos Ela não perdeu Ela disputou a eleição Aliás, o Senado conseguiu a proeza De passar o período inteiro em primeiro Nas pesquisas, chegar na hora do Vamos ver, ficar em terceiro e perder Fragorosamente a eleição Então, fica comprovado, primeiro Passou pelo processo constitucional, foi votado Admissibilidade na Câmara, o Supremo Tribunal Federal ainda mudou o rito Do impeachment de maneira ilegal, mas Pra beneficiar a Dilma, votando do, Colocando duas votações No Senado, eu, eu me lembro, finalzinho de ano Né, um, um, um, um, um, um Aí sim, um golpe jurídico do Supremo Tribunal Federal na Constituição, no processo de impeachment e na soberania do parlamento, que foi né, o que a Constituição diz e como é que foi o processo do Collor e por que teria que de ser diferente com a Dilma por razão nenhuma Mas como é que foi? Admissibilidade Ou seja Se tem requisitos Pré-requisitos mínimos Pro Presidente da República Ser julgado pelo Senado né? Então a Câmara não julga o Presidente Ela só diz que Olha Tem requisitos mínimos aqui Tem evidência o suficiente Pro, pro Presidente ser investigado Por crime de responsabilidade é né? Julgado por crime de responsabilidade Investigado julgado pelo Senado Tudo bem O Senado não vota mais a admissibilidade O Senado só julga Mas aí o Supremo Tribunal Federal Mudou o rito do impeachment Eu me lembro como se fosse ontem para que o Senado também votasse admissibilidade. Né? Lembrando que, à época, o presidente do Senado era um aliado da gestão petista, que era o Renan Calheiros, que mudou a chavinha na última hora, quando viu que era inevitável que a população estava maciçamente pelo impeachment da Dilma, não só né, pelo maior escândalo de corrupção da história do país, que ocorreu sob o governo Dilma, assim como sob o governo Lula, mas também pela maior crise econômica da história do país. Pois muito bem, então ele, tá, ele mentiu. Né? O processo foi referendado e constituído até pelo Supremo Tribunal Federal, né? Houve processo parlamentar, o direito de defesa foi respeitado, houve o julgamento do Senado, e o Senado é soberano em julgar se o presidente é culpado ou não, muito bem, pelo crime de responsabilidade. O presidente pode até não ser culpado por crime comum. Ele pode ser acusado no processo de impeachment de cometer crime comum, mas pode, posteriormente, o judiciário pode absolver, né, esse sujeito do crime comum, mas ainda assim permanece a condenação do crime de responsabilidade, que é um conceito mais abrangente do que o crime comum. O crime o crime comum é o crime que qualquer pessoa né, pode cometer. Um, um, um, corrupção, ativa, passiva, peculato Concussão, etc é, Que é o Procurador-Geral da República Que manda uma denúncia pra Câmara E aí a Câmara é obrigada a analisar né Como ocorreu durante duas vezes Por duas vezes, durante não Por duas vezes é, no governo Temer Então o Lula mentiu E eu representei pela mentira Se a Procuradoria é pra combater mentira A Procuradoria Nacional em Defesa da Democracia É pra combater mentira O Lula deveria ser processado pela própria Advocacia-Geral da União Ainda mais esse doido Não foi isso que aconteceu Eu vou falar mais detalhes e o conteúdo e o teor dessa decisão logo depois, claro que você se inscrever no canal, que você clicar no para receber as notificações é que você também é, entra nos nossos grupos de WhatsApp para você receber conteúdo exclusivo entra aí também no nosso Telegram se você tem alguma proposta né se tem alguma ideia de projeto de lei mas pelo amor de Deus gente manda coisa factível manda coisa possível manda coisa que dá para fazer porque a quantidade de coisa maluca que eu recebo no Discord é absurda mas o link do Discord tá aí a minha equipe jurídica primeiro responde para você se aquilo é possível ou não né se é factível ou não às vezes é até uma boa ideia mas é inconstitucional ou então eu não tenho a, a, a, a capacidade de apresentar o projeto, por quê? Porque é, só o executivo pode apresentar, então só o ministro ou o presidente da república podem apresentar ou às vezes só o judiciário pode apresentar enfim, né, tem limitações e aí, se a ideia é factível e razoável chega até mim, aí eu dou ok ou não, a gente protocola, muita coisa já se transformou em projeto de lei, que foi enviado pelo Discord e Clube MBL, claro, se você quiser receber os bastidores de Brasília e fazer parte do projeto político do Movimento Brasil Livre basicamente, o, o argumento Utilizado pelo Ministério da Verdade foi de que o que o Lula falou, né, não é sobre política pública, né? Não é sobre um programa do governo. Então, né? O Ministério da Verdade né, só, só vigia e só processa aqueles que espalham desinformação sobre política pública do governo, sobre programas governamentais. Né? Ou seja, né, eu só posso ser punido pelo processado pela Advocacia Geral da União, por esse Ministério da Verdade, caso eu Tenha uma crítica Que eles considerem como desinformação Sobre uma política pública O que significa que muito claramente Por essa resposta do Ministério da Verdade Eles nunca vão punir o um membro do governo Que o um membro do governo né, Vai ter o um monopólio da verdade Sobre os dados e sobre as informações Das políticas públicas que eles próprios promovem Mas, mas a resposta vai além. Que no ponto 24, né, da resposta da, do Ministério da Verdade para mim, ele diz Ademais, é da essência do jogo democrático a coexistência de ideias opostas Como não é possível conceber democracia sem pluralidade, não se espera aniquilar as ideias divergentes, mas espera-se que um Estado democrático de direito, por meio de suas instituições, busque transformar a, des a desinformação destrutiva em informação construtiva Muito bem, eu concordo plenamente com essa afirmação agora a partir do momento que um presidente da república não é qualquer pessoa é o presidente da república ele representa o país inclusive quem não votou nele diz que houve um golpe de estado no seu país ele está mentindo e isso meus amigos ele está depondo contra o próprio país isso assim isso beira o crime não é não é uma divergência de ideia não é uma opinião, né, tratar o impeachment como golpe não é uma opinião né, é... fato é que não foi golpe, seria a mesma coisa que eu dizer que o Lula não foi eleito legitimamente que não é presidente da república, que eu não o reconheço como presidente da república, então se ele soltar um decreto eu posso desobedecer como eu bem entender, por quê? Porque minha opinião é de que ele não foi legitimamente eleito logo todos os atos que vêm dele não são legítimos, tanto é fato que o impeachment não foi golpe, né, e esse é um debate que eu tive exaustivamente, pô, a gente não lançou uma dom o documentário, então, pra quem quiser, tá no YouTube pago, para pagar pra assistir né, não existe almoço grátis uh, mas tá no Amazon Prime também pra quem tem, o Não Vai Ter Golpe né, em que a gente explorou exaustivamente esse tema, mas de maneira muito divertida e tal, a gente baseou muito o no nosso documentário no The Big Short, né, que é aquele filme que não sei se Eu não sei se só concorreu ou se venceu o Oscar, mas que fala sobre a crise de 2008, trazendo exemplos muito é, didáticos e divertidos, né, para pra esclarecer todos aqueles conceitos econômicos complexos e etc do mercado financeiro, então mas repisando isso mais uma vez tanto não foi igual que o PT ele não, não representou ninguém da Suprema Corte criminalmente para ser preso, porque dar golpe é crime, e se o Supremo Tribunal Federal referendou o rito de um golpe, os ministros são criminosos, os ministros que votaram a favor do rito são criminosos, e devem ser punidos por isso, ah, e os deputados? ah não, mas o, o, um argumento que o Cardoso já utilizou num debate contra mim, o Cardoso foi o, o advogado da Dilma, né ministro da justiça, ele então, tava advogado da Dilma no, no processo de impeachment, né? Já tive um debate dele numa universidade, já tive um debate com ele numa universidade. Tá aí na internet pra quem quiser ver. É, e ele diz: não, o Supremo só julgou o hit, ele não julgou o mérito do impeachment. Mas é óbvio que o Supremo não julgou o mérito do impeachment, porque não é competência, não é, não é responsabilidade do Supremo Tribunal Federal julgar mérito de impeachment, é do Senado. E pronto, acabou. Não cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal de uma decisão que é soberana do Senado. O Senado é juiz, né? O Senado exerce o, o, o, o, o, o. uma pequena, uma pequena, uma, uma mini aula chata para vocês. Mas os poderes, os três poderes, têm funções típicas e têm funções atípicas. Quais são funções típicas do parlamento? Legislar, criar leis, fiscalizar. São as funções típicas do, do poder é, é, legislativo. Agora, o legislativo pode governar? Pode, em situações excepcionais. Por isso, atípicas. Como quando cai o presidente, cai o vice. Quem governa? O presidente da Câmara, até que se convoque novas eleições. Muito bem. Então, uma função atípica do parlamento é governar. Outra função atípica do parlamento é julgar. Né? O Congresso Nacional pode julgar? O poder legislativo pode julgar? Pode, desde que. E, e o poder do parlamento de julgar o presidente da república vem muito da a doutrina do Montesquieu vem muito do espírito das leis, né? De que a tese dele de que né, o, o, o presidente, né? Os parlamentares não, não poderiam ser julgados por, por juízes comuns, etc. e tal. Você pode apontar as divergências, mas acho que para o presidente da República faz muito sentido. Até então, muito com base no, no, no Montesquieu que, que né, o, o, o, o legislativo é juiz. Né, nesse caso. E então não cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, neste caso, né, o, o, o, o, o, o judiciário no processo de impeachment é o Senado. É o Senado, inclusive, presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quem, quem presidiu o, o, o, o julgamento? É, quem preside as investigações, todo o processo e tal, é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Mas quem preside o momento final, né? A condenação ou a absolução é um representante do Supremo Tribunal Federal. No caso foi o Levant. Então, não é uma ideia oposta. É mentira. Não é uma divergência de opinião. É mentira. Simplesmente uma coisa que não é fato. Ou seja, tá provado o meu ponto de que o Ministério da Verdade só existe para punir opositores ao governo e para fazer patrulha de pensamento. E por isso, é o Ministério da Verdade. De onde vem a expressão Ministério da Verdade? De 1984, de George Orwell. Se você ainda não leu, ou se você ainda não assistiu, assista e leia, né? Porque é, é, é uma crítica à mentalidade totalitária. Um dos aspectos da mentalidade totalitária é a patrulha de pensamento, que se dá no livro e no filme pelo Ministério da Verdade, que é o órgão de censura do governo, como é o Ministério da Verdade do governo Lula. Agora, mais do que nunca, eu tenho argumentos para no Congresso Nacional aprovar né, os projetos de decreto legislativo que eu tenho apoiado e assinado para acabar com o Ministério da Verdade. para finalizar, já que, já que eu tô falando tanto de coisa chata nesse vídeo, o que é um projeto de decreto legislativo? Um projeto de decreto legislativo é quando o Congresso Nacional entende que o Poder Executivo extrapolou o seu o poder de regulamentar. Ou seja, quando a gente faz uma lei, a lei, ela não é específica o suficiente para uma, principalmente, leis referentes a políticas públicas. Ela não é específica o suficiente para entrar no detalhe do detalhe. Quem faz isso? Quem entra no detalhe do detalhe? Na regulamentação? Poder Executivo, uh, os ministérios, etc. Né? Tem decretos, portarias e tal, para mostrar como aquela lei vai ser aplicada. Agora, se o Congresso Nacional entende que na regulamentação da lei, o Poder Executivo extrapolou aquilo que a a própria lei diz, ou seja, a lei diz a... E a regulamentação tá dizendo B e A É diferente de B Logo, o Poder Executivo Atropelou o Legislativo Qual que é o remédio legal nesse caso? É o projeto de decreto legislativo Bom, já que o Ministério da, da, da, da Verdade Ele é ilegal Não há previsão legal para que ele exista Pelo contrário, na minha visão Até inconstitucional essa existência é, O Poder Executivo extrapolou A sua função de criar um, um, uma divisão Um órgão, um grupo de trabalho interno Dentro de um Ministério Logo, o projeto de decreto legislativo